Dumb Tudo bem, pessoas? Como vai? Nossa, que, que entrada meio diferente, né? Nunca falei. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo assistindo aqui com vocês. Vídeo de K-pop. K-pop? K-pop? No comentário dos meus vídeos de K-pop, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. Eu devo ter errado o lugar do card. Não deve ser aqui, deve ser aqui. Enfim. E no comentário desses vídeos de K-pop, a Lana Gandara comentou falando sobre 24K. Ela falou que pronuncia desse jeito. 24K. Não é 24. É 24 foquei. 2, 4K. E ela me indicou três vídeos que é Superfly, Steel e Bingo. Ela falou que é meio que uma historinha, então eu achei muito legal de estar tá aqui assistindo. Então eu vou assistir os três aqui. Eu sei, não vou assistir inteiro porque o vídeo vai ficar enorme, mas eu vou assistir assim eu vou deixar as melhores partes aqui pra vocês. E se você quiser assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar aqui, ó, embaixo aqui o link pra vocês poderem assistir, né? Tori for calling magic. Eu achei que era tipo Tori for Calis, mas tipo do Bruno Mars, mas não é, é two for cake. Vamos lá! Uita! Eliza também. Que o nem nada dessas letras. Bom, o que eu achei do primeiro vídeo? Foi assim, é... normal. Eles cantam muito bem, dançam muito bem, muito, muito bem, assim, tipo... Até agora, acho que foi o melhor que... que de dança, assim, bastante... Não sei, mas foi o começo do ano, ano passado, que eu assisti aqueles outros K-pop. Mas até então eu, eu fiquei tipo, uou, wow, que da hora essa dança dele. Mas esses aqui, eles, ó, arrasam o negócio. Eles cantam bem pra caramba também, porque cantar rap em coreano também é uma coisa meio complicada, né? Porque se em português eu já quase nem sei inglês muito menos, imagina coreano, meu Deus do céu. É, é, é talento mesmo. Gostei bastante. Agora, qual que é o próximo? Steel. Vamos ver esse steel aí. Esse steel aqui Tem a versão da Dan Mas vou assistir o vídeo normal mesmo Vamos lá, vamos continuar a história Me falaram que se eu assistir aquele Como chamar o antigo que eu assisti Superfly É a continuação desse estilo E depois o estilo é a continuação do bingo Então vamos ver ai ah, meu Deus, vai morrer! <risos> que da hora! É uma novela coreana aqui, no vídeo Olha só esses coreanos eu, Eu não entendo muito porque, é pra mim, é a mesma cara, então não dá pra saber quem é quem. Eu não entendo muito isso aí. Oh, meu Deus, já sei, já entendi tudo agora. E pegou o anel. Oh, meu deus oh. Oh que sangue falso! Meu Deus, <risos> começou a guerra. Tu okay. Peraí oh. <risos> <Two>. k, <Okay. risos> E continua Que é no bingo O bingo ó Vai ter bingo Tipo Bingo Eu não entendi nada <risos> O Super foi, foi tipo leve Foi um clipe normal Foi ok Aí esse estilo já foi mais novelinha Eu achei que eles não teve muito, não tava muito cantando assim, na música. Parece que no eu achei que no Superface cantava mais mas existiu, eles meio que Focaram mais a novelinha e, e ó, muito bom Eu fiquei emocionada no final A menina foi rapitada E teve o lá os o negócios assim Com a e o Jack Frost E um carinha ruivinho lá ó Também eu queria ter o um cabelo que nem esse Jack Frost aí, eu não sei qual que é o nome desse coreano Mas ele parece muito com o Jack Frost Já ó, já apelidei, Jack Frost Agora vamos assistir o Beagle, já começou O Ney ou aqui é a continuação Minha, Meu Deus do céu, tá todo machucado. Ela vai morrer. Ó, o Jack Frost aí, ó. Jack Frost, Jack Frost tá com óculos. Tem dois Jack Frost. Nem. neném, eita, tá rindo, tá louca, eita. Nossa, que.. Meu Deus! Caraca! Meu Deus! Nossa! Nossa! Não, não, não, não. vontade de bater. Eu agora tem vontade de que ela morre mesmo. Imagine quem é fã desses carinhos vendo esse clipe. Esse é de traíra. Bem que eu vi que esse E de tava, tava sumido. Tem cabelo preto tá e cabelo ruivo. Ai, meu Deus, vai morrer! Ele morreu cara oh, morreu Oh meu Deus Ai oh, meu Deus, um papinho assim uh, Que nojo Então por que você coloca a mão na boca do cara do Jack Frost Nossa Nossa, que traíra Meu Deus Bingo. Eita, final. Bom, hein? Caraca! Espera, tô com um brilhinho aqui, ó. porque Não sei. Eu, eu, go eu gostei desses brilhinhos. Pra vocês pode ser ridículo, mas pra mim eu gosto, tá? Então... Olha, eu gostei muito desses carinhas. Como que é? Tu, fo, okay. Aí, ó. Deixa eu fazer, ó. Eles fizeram, sei lá, do estilo, lá no segundo clipe, eles fizeram tu, fo, também <risos> se você não entendeu muito os clipes Porque eu vou cortar bastante, né? Quer dizer, eu já cortei bastante Bastante parte aqui do né dos clipes e tal O que eu tava falando? Eu esqueço de falar Eu tô falando assim um monte Uhul! Aí de repente eu fico paro do nada Eu fico... Que eu não mesmo. Também se vocês tiverem outros clipes que queiram que eu assista, não precisa só ser K-pop, tá gente? Pode ser coisa muito engraçada, pode ser meme do Brasil, porque eu não sou muito ligada nesses memes do Brasil, ou do Brasil, ou da Alemanha, ou sei lá, da Suécia, da Jamaica, tanto faz. Também não esqueça de deixar o seu joinha se você gostou bastante desse vídeo e também de inscrever aqui no canal, porque toda semana... <risos> Tem um vídeo novo assim, eu espero, né Mas então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Beijo, tchau